Sejam todos muito bem-vindos ao canal Painel Atual. E hoje nós vamos conhecer o Museu de Ciência do estado de Totequiquem, na cidade de Utsunomiya. O museu já começa com uma bela paisagem, com muito verde, com uma arquitetura muito bem projetada, futurista. Conheceremos o que tem antigos futuristas, no mínimo. Curioso. Vamos estar fazendo um passeio ao futuro. O Museu de Ciência de Cotigue é um local onde nós podemos estar visitando através de uma taxa de manutenção que é determinada pela própria administração, mas que vale a pena. Podemos estar vendo várias coisas futuristas, tendo conhecimento e aprendendo a história da ciência na evolução humana, o Museu de Ciência de Totig funciona de segunda a segunda, a partir das 9h30 da manhã até as 16h30 horas. Venham conferir, venham conhecer, vale a pena. Museu de Ciência de Totigue, quem? O melhor do conhecimento e o melhor da natureza. É isso aí pessoal, esperamos que tenham gostado de conhecer hoje o Museu de Ciência de Toti. Agradecemos a todos que estiveram conosco até agora assistindo e convidamos a compartilhar nosso canal e que também convidamos para voltar numa próxima visita em algum lugar do Japão. Um forte abraço e até lá!